Yeah. Hum. É... Hum. Sonzinho bom Eu gosto desse formato Vamos lá Problema da criatividade A criatividade é uma atividade que não tem problema a problematização da criatividade como uma válvula de escape para uma tentativa de problematizar o indivíduo ao invés de evidenciar um problema coletivo não é inovador o problema coletivo na verdade é um problema de confiança é... A confiança é o conjunto de características que formam um caráter social. É o conjunto de dados que equivalem aos bons valores, na realidade, de alguém ou algum grupo. Uma pessoa confiável, na verdade, é uma pessoa que tem boas alianças sociais e bom conhecimento da estrutura social que ela convive. É uma pessoa que não passa por cima dos ideais comuns, por conveniências pessoais dissociativas. É um ser que transmite honestidade e apresenta bom caráter em ressonância com as características do grupo e costumes. Costumes dentro das regras e dentro do que é adequado. Adequações feitas a atitudes e escolhas das gerações que foram lapidando a evolução do grupo e hoje esse mesmo grupo podendo chamar de civilizado né? então o grupo civilizado cria tecnologicamente mediante as suas necessidades evolutivas e também capacidades de grau de consciência do ser a relevância da tolerância, a acessibilidade, gentileza, humildade e união dos vários núcleos e esferas de interação da própria confiança irão destravar a criatividade inevitavelmente. E assim, a característica de criar ou inovar algo vai trazer, em âmbito profissional e pessoal, maior leveza e tranquilidade para a valorização dos indivíduos que representam uma ideia coletiva e o coletivo que sustenta essa ideia em prol do bem-estar comum e da evolução da espécime. É isso aí, meu povo.